pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera eu resolvi trazer um vídeo diferente para vocês porque eu achei que seria muito, muito pertinente para o canal Gordinho Clash fazer um vídeo desse jogo cara, que é o Fit The Fat 2, ou seja, Emagrece Gordo 2 Mano, <risos> Mano, esse jogo aqui eu não sei se ele está disponível no Brasil, mas se não estiver, estará muito em breve. Mesmo assim, se não estiver, você pode baixar mudando a sua conta da Apple para uma conta americana ou baixando o APK do jogo, que por acaso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, Fit The Fat 2. Mano, basicamente o que você tem que fazer é emagrecer o gordo. Simples assim... Estamos começando nível 1, 229 quilogramas no caralho, meu irmão. Gordinho, iguinho, iguinho. O nome dele é iguinho e o iguinho está aqui, mano, super sexy. Eu vou customizar o iguinho, mano, porque os caras do jogo me mandaram muitos golds, muitos golds. E eu quero customizar o iguinho. Iguinho, vamos lá. Temos o iguinho, o iguinho sexy, jogador de basquete. Caralho, iguinho, você tá no estilo, mano. Tem um iguinho zumbi que comeu comida podre e morreu. Temos o Iguinho Hippie, que tá parecido comigo. <risos> Só que eu não uso óculos. Tem um Iguinho Emo. Iguinho Emo, tá muito lindo. seu umbigo. Nossa, que cargado. O Iguinho Palhaço, que não, tá muito legal. <risos> o Iguinho Roqueiro, que tá ra radical. Iguinho Roqueiro, gostei do Iguinho Roqueiro. Iguinho Soldado. E Iguinho Urbano. Iguinho de Chapeuzinho. Esse Iguinho sou eu. Comprei o Iguinho, mano. Iguinho! Mano, Iguinho, estamos aqui, Iguinho. Vamos, vamos... Vamos ver aqui o que mais que a gente tem para comprar aqui do Iguinho. Temos algumas comidas, alguns suplementos, mas enfim, manos, temos o Iguinho e nós temos que fazer o Iguinho emagrecer. Como que nós fazemos o Iguinho emagrecer? Vocês podem ver que tem uma aba de comida, uma aba de energia e é o quilo, né? A gordura dele. O Iguinho está com fome, então temos que fazer comida pro Iguinho, então temos que dar comida. Nós temos que dar comida pro Iguinho, mas só que comidas que ele não vá... É, engordar né cara, eu não posso dar uma batata frita pro Iguinho, mas o Iguinho está no começo da dieta, Iguinho não sabe o que fazer Iguinho não foi um nutricionista e Iguinho vai comer gorduras saturadas mano. Iguinho vai comer batatinhas fritas caralho Iguinho, você come tudo de uma vez mano tem que aprender a comer devagar também ok, vai Iguinho come uma batatinha uma, uma torradinha e beleza enchemos um pouquinho, como vocês podem ver o Iguinho comeu uma batata frita, um pão e tomou uma garrafa d'água e encheu 5% da fome dele ou seja, Iguinho tem fome. Então temos que comprar comida para Iguinho. Iguinho, o que você quer comer? Bom, nós só temos aqui no nível 1 desbloqueado, batatas fritas, é, refrigerante. Vamos comprar refri e um batata frita mesmo, Iguinho. Você vai comer batata, mano. Está adicionando no meu inventário vamos comer, Iguinho. Bom, Iguinho, você tem uma coca, bebe uma coca. Eu não sei se coca recupera energia ou se recupera fome. Beleza, recuperamos fome, um pouquinho. E nosso peso está aumentando, porque estamos comendo besteira, Iguinho. Iguinho não deve comer besteiras, Iguinho Vamos lá, comer um pouco Iguinho, é hora de Sair da jaula, monstro É hora de sair da jaula, monstro Vamos fazer exercícios físicos Iguinho está na academia E Iguinho vai pular corda Porque Iguinho Iguinho só pode fazer isso por enquanto Iguinho, você está muito, muito gordo Duzentos e em 30 quilos É uma obesidade Absurdamente mórbida Iguinho não consegue pular corda, porque eu falo Iguinho, você não deveria pular corda, cara Você vai arrebentar a sua articulação do joelho E depois você vai ir no ortopedista Falando que você era um obesão E gostou de pular corda Iguinho, seus sapatos roxos são lindos Cai não, Iguinho, não cai não, Iguinho Seis, conseguiu pular seis, mano Iguinho conseguiu pular seis E nós temos que pular essa cordinha aqui, mano Até o Iguinho passar de nível Porque quando o Iguinho passa de nível, ele pode comer comidas saudáveis E Iguinho pode também Realizar outros exercícios físicos E nós vamos lá, 7! 8, vamos lá, Iguinho, vamos 10, boa, Iguinho, nível 2, Iguinho, nível 2, olha só, Iguinho, mano, tá suando, Iguinho, sua, Iguinho, que motor Iguinho, Iguinho quase caiu, vamos lá, beleza, vamos ver se a gente consegue perder um quilo, cara, um quilo pulando corda com o Iguinho, Iguinho, Fetinho, vamos lá, estamos quase perdendo um quilo, quase perdemos um quilo, Iguinho sofre, Iguinho sofre, vamos, Iguinho, falta pouco, cara, você vai perder um quilo. Falta pouco, Iguinho. Não, Iguinho, não desista nunca. Temos que emagrecer. Temos que emagrecer, Iguinho. Vamos, falta pouco. Vamos, mais um pouquinho. Vamos, Iguinho. Acelera o ritmo, Iguinho. Vamos, tá saindo da jaula no monstro. Tá saindo da jaula no monstro. Iguinho pula a corda, Iguinho. 10, 11. recorde do Iguinho. Emagrecemos 1kg, um Iguinho. Muito bom. Iguinho emagreceu 1kg. Um Agora estamos bem. Estamos nível 2. Iguinho emagreceu 228kg. Fitness... Não, Iguinho, chega, chega, você já está cansado. Você tem que se recuperar, Iguinho, ganhamos dinheiro. Ok? Temos muita grana aqui. Vamos pegar aqui. Uma coisa genial que o jogo oferece para você é você vincular essa conta aqui com o seu contador de passos do seu celular. Se você tem iPhone, você tem um contador de passos que ele vincula na sua conta. E, cara, o que, que acontece? Os passos que você dá, você emagrece, Iguinho. Entendeu? <risos> Você andar na vida real, faz com que Iguinho emagreça. E o que é, é genial, cara. Então vamos lá. Iguinho ainda tem fome. Temos que adquirir mais comidas para o Iguinho, mas agora o Iguinho quer comer. Vamos, vamos dar só torrada pro Iguinho, porque senão o Iguinho vai engordar muito comendo batatas fritas, beleza? Temos aqui energia também. Nós podemos comprar energia, mas o Guinho vai comer aqui pães. E depois, Iguinho... Olha, caralho, o pão encheu muita energia do, do Iguinho. Vamos tomar um energético. Iguinho, caralho, Iguinho. Tá lotado, beleza, mano. Comeu tanto que tá passando mal Iguinho. Não quer comer mais, ok. Iguinho não quer comer mais. Mas ele vai comer aqui, então. Vamos ver se ele come um energético, mano. Vai tomando as bombas, outras paradas e tal. O que, que aconteceu? O que, que isso aqui faz, velho? Iguinho tá tomando bombas e não sabe nem o que está fazendo. Iguinho vai morrer em breve. <risos> é, beleza. Não ganhamos gordura por enquanto. Ele tá falando aqui. Então, Iguinho está cansado. Iguinho está cansado, vamos pôr Iguinho para dormir. Iguinho está cansado. NU Iguinho, caralho, mano, olha o tamanho da sua pança, meu irmão. Iguinho está cansado, Iguinho vai uma dormida. E agora eu tenho que esperar 16 minutos para Iguinho descansar. Eu não vou fazer isso, Iguinho, acorda. Você já dormiu demais. Você está obeso. Você tem que emagrecer. Então vamos lá, Iguinho, vamos gastar toda a sua energia. Gastar toda a energia de Iguinho é o nosso objetivo agora. Aqui a gente pode desbloquear aqui a corrida quando a gente estiver no nível 3. Então o Iguinho vai pular mais corda para pegar nível 3. Vamos lá, Iguinho. Concentração, foco, força e fé. Emagrecer é o seu objetivo, Iguinho. Mas o Iguinho não emagreceu, cara. Ele tava com 228 e engordou. Porra, Iguinho. Caralho, velho. Cara, o Iguinho faz qualquer coisa ele engorda, mano. Temos que, que emagrecer o Iguinho, mano. Vou tentar bater meu recorde de 50 pulos. 50 pulos. Vamos, Iguinho. Tá acelerando. Iguinho, está suando. Tá saindo a manteiga, Iguinho. Pensa no colesterol, cara. Não faz essa cara, não, cara. Você tá indo bem. 22. 23. 24. Não faz essa cara, não. Foco. Objetivo. Monstro. Não, Iguinho. Porra, Iguinho. Pegamos o nível 3. Pegamos o nível 3. Calma, pegamos o nível 3. Ok. 228 quilos, emagrecemos Mas tá na hora de Nossa, acabou minha energia, velho Não tem como comprar umas paradas Tipo umas bombas pra dar pra Iguinho e Iguinho ficar... Recuperar as suas energias sem ter que dormir Vai, Iguinho Mete cafeína pra dentro, Iguinho É isso que eu tô falando, Iguinho Mete cafeína pra dentro e bora treinar Bora treinar agora, Iguinho Agora nós vamos O que, que eu tenho que ficar fazendo? Eu tenho que ficar balançando meu dedo, mano é isso aí, mano. Tem que ficar mexendo meu dedo aqui? Como assim? O que, que é isso, cara? O que, que eu tô fazendo? Iguinho? Alinho? Ah, o que, que é isso, meu irmão? <risos> Caiu aí, meu irmão? Calma, calma. Ah, eu tenho que ficar mexendo o celular, mano. Ten... Não, não é não, não é não, não é não, não é não. Não é isso, não. Não é isso, não. quem vai cair. O que, que eu tenho que fazer, mano? Iguinho tem que correr na esteira. Ok. Mas o que eu tenho que fazer o Iguinho correr adequadamente na esteira? Isso aí, guinho, foco, força e fé. Vamos, vamos, vamos, vamos. Swipe down. Ah, tá. Ah, eu tenho que ficar fazendo assim na tela, velho. Vai, Vamos, amiguinho, amiguinho, amiguinho, mano, amiguinho. Corre aí. O guinho está correndo. O guinho está correndo. Queimando banhas, queimando banhas. Caralho, eu tenho que ir rápido aqui, meu irmão. Gin está correndo queimando banhas. Vamos, 220, 227 é o nosso objetivo. Perder mais um quilo no vídeo de hoje. Para encerrar o vídeo de hoje com menos dois quilos. Vamos Iguinho Gin está suando. Iguinho está feliz. Iguinho está muito feliz. Opa. Iguinho está correndo muito devagar, cara. Você tem que queimar essa banha, cara. Essa pança sua, velho. Essa manteiga. Gui está indo muito bem, cara. Vai perder mais um quilo agora. 227. Show, Iguinho. Pô, muito bom. Vai, vai, vai, vai. Corre, Iguinho. Isso, vamos lá. Ixi. Caralho, Iguinho caiu. Iguinho caiu. Mas ele não desiste. Iguinho não desiste. Iguinho corre igual um animal. Iguinho é um guepardo. Não, Iguinho. Iguinho caiu de novo. Vamos, Iguinho. Acelera, Iguinho. Iguinho está acelerando. Iguinho é um que Da savana africana, Iguinho cai de boca. Nós estamos perto de nível 4, mano. Não sei o que se a gente desbloqueia no nível 4. Mas Iguinho emagreceu mais um quilo. Já estamos com menos. Na verdade, o Iguinho começa com 230 quilos. Só que quando eu fiz meu login com o meu contador de passos, eu tinha dado, tipo assim, 10 mil passos no dia. E aí, Iguinho emagreceu um quilo por causa do meu contador de passos foi para 229. Então, o Iguinho já emagreceu 3 quilos, cara. Muito bom, Iguinho. Cara. Caralho, meu irmão. Tá acabando a energia de Iguinho. O Guinho está ficando cansado. Não faça essa cara, Iguinho. Não faça essa cara, cara. Você tem que emagrecer. Olha o seu boné. Está é escrito F de foco. Força e fé. Beleza, manos. Iguinho está emagrecendo. Estamos perto de nível 4, estamos nível 4 Tá bom, Iguinho, você cansou Você fez seu dever de casa Emagrecer 4 quilos, não, 3 quilos em um dia É muita coisa, Iguinho Você mandou bem pra caralho Você tá feliz, Iguinho? Conte para mim Iguinho está muito feliz Vamos ver o que vou ter pra você comer Não, você tá cheio, Iguinho, você precisa descansar Mas Iguinho não descansa, Iguinho toma bombas Vamos dar bomba pro Iguinho, então <risos> Vamos dar bomba pro Iguinho O que, que é isso aqui, mano? Temos comida, power ups, espinafre. Iguinho come espinafre, mano. Boa, Iguinho. Boa. Ah, faz o Iguinho emagrecer mais rápido, velho. Isso aqui faz o Iguinho emagrecer mais rápido. Iguinho vai comer agora umas cafeínas. Vai ficar bombado. Show, Iguinho. O lance agora é emagrecer, Iguinho. Não tem pra onde você correr. É mais exercícios físicos e mais. Calorias a serem gastas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido um vídeo diferente. Se você quer ver mais Fit The Fat 2, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever caso você esteja me vendo pela primeira vez. Conteúdo diferente, lógico, para dar uma desc... uma Oh meu Deus! Pra dar uma descontraída, uma quebrada no, no gelo. Quebrada no gelo, por quê? Tô querendo barulhar alguém? Que porra é essa, senhor? Assim? Enfim, manos, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, se você quiser ver mais Fit The Fat 2, não se esquece de deixar o seu gostei aqui e deixar o seu feedback aqui nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou, um grande abraço do gordinho e até a próxima! Tchau, Iguinho. Pode alongar, meu irmão. Isso aí, Iguinho, porra.